Ou, Bê, é, no caso, esse, essa seria a, a única chance é, do Drogovic se, sei lá, a, o, o Lance Stroll precisar de uma cirurgia, digamos assim? Eu acho que o grande indicativo para a gente saber se o Drogovic vai correr ou não no Bahrein é justamente isso que o Gabo falou, o resultado do exame do Stroll. E a gente, se a gente ver Aston Martin escalando o Drogovic, já é um indicativo que o Stroll não vai correr no Bahrein, porque não faz sentido ela perder dados e tempo de pista com um piloto que não vai correr. Já que ela tem um piloto a, a, apto a andar três dias, que é o Alonso, vai botar o Alonso para correr os três dias e levantar o maior número de dados possíveis de um carro completamente novo, que é 90% diferente do ano passado, conforme eles disseram. Mas se o Stroll realmente não puder correr, a gente vai ter o um indicativo que é a escalação do Drogovic para um dia, um dia e meio, para pegar esse tempo de pista necessário, porque o Drogovic não tem tempo de pista, ele tem um treino livre. Sim. Ele tem um a... Exatamente. Tem, tem um mínimo de tempo. Exato. Porque assim, o... e a gente também não fala no, no Stoffel Van porque tem Fórmula E nesse final de semana, né, B? Tem Fórmula E nesse final de semana, é pela Cidade Bora. do Cabo, abertura das transmissões do Grande Prêmio. O Grande Prêmio transmite o EP da Cidade do Cabo, todas as sessões, treino livre no, na sexta-feira e em toda a programação, com o segundo treino livre, classificação e corrida no, aqui no canal 1 do Grande Prêmio no YouTube, então fiquem ligados, já se inscrevam no canal para você não perder. E é isso, o Stoffel Van Dornen, que é também o segundo piloto, a gente viu que agora os dois também são pilotos da McLaren, reservas, né? Eles fizeram ali um, um acordo entre McLaren Bem e a É, fizeram ali um, um, um toma-lá-da-cá para pegar os dois pilotos, então, os dois pilotos servem as duas equipes, mas o Van Dorn vai estar ocupado com o EP da Cidade do Cabo, a gente sabe que o evento da Fórmula E, ele é muito grande, ele é extenso, é tudo ocupando ali um dia, então é, vai fazer ele perder esse tempo. Em anos passados, a gente viu o Boemi abdicando de algumas corridas e perdendo o título, então eu acho que o Van Dorn, por menos que ele não tenha é, tanta chance de ser campeão, ele não vai perder uma corrida, não faz sentido ele perder uma corrida, então, Aston Martin, se precisar usar o um reserva, vai usar o Drogovic. Deixa nos comentários para a gente. É, o Drogovic pode aparecer na abertura da Fórmula 1? O que tende a acontecer para que ele seja chamado para Aston Martin? Deixe aí nos comentários.